Fala rapaziada, beleza? E mulherada também, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificação que eu vou estar tá fazendo uns vídeos de evolução aqui pra vocês Mas antes, vou cadraçar minha conta aqui Mostrar pra vocês como que faz o cadastro. Tô no servidor da versão 5.9 É, tem dobro de cupom PVP equilibrado A quantidade de cupom que dá para batalha é 10k a 5k Então mano, tá bem da hora, bem divertido E eu espero que você venha jogar Porque tá com 25% de desconto em qualquer compra Que você futuramente for fazer Ou for fazer por agora, até dia 20, você tem tem 25% de desconto. Memorize isso aí, porque é bem importante, que você vai querer fazer uma recarga. eu garanto, porque tem muita coisa top aqui que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então, fica até o final, fechou? Ó, quando você criar, sua, é, entrar aí no site que tá na descrição, você vai cair aqui no site do servidor, certo? Você vai vir aqui em cadastro, vai ver aqui, ó, já pode ver aqui certinho, aqui, você vai colocar aqui ver, o seu login, aqui a sua senha, repetir a sua senha, colocar ó, o nickname do seu personagem e colocar o sexo. Finalizou? Volta aqui para fazer o um login. Voltou, fez o um login. Onde que, no caso, você você não tiver nenhum navegador igual eu tô usando aqui pode vir aqui em baixar ó que vai te dar as possibilidades ao caso tem um launcher e tem o um Cent browser nesse você vê isso aqui certinho tem que ver o seu browser pode baixar também tem um Puff para celular vamos fazer um login aqui nessa continha que eu criei agora junto com vocês beleza ah, aí ó 25 de desconto pode clicar aqui ó que vai te direcionar para o um mercado pago é bem seguro você pode colocar aqui o valor que vê que você deseja fazer sua recarga com 25% de desconto. E aqui também está com 25% de desconto nos pacotes VIP. Que é o que mais compensa também. Mas essa recarga está compensando. Vocês vão saber por quê. Vamos lá, né? Vamos entrar aqui no servidor. Aqui no servidor, você pode querer fazer a boa. Eu vou estar tá trocando essa tela de login aqui, ó. Porque ela está bem... É, bem feinha, não gostei muito não Troquei ela é, esses dias pra trás Acho que eu vou voltar que é bem antiga ou colocar a nova, enfim, mas vamos lá, né Vamos entrar aqui no servidor, deixa eu dar um F11 aqui Só pra ficar a tela mais bonitinha Aí, beleza, tranquilo, assim fica bem mais legal Mais bonito, vou começar a música do DD Tank Deixa eu ver se tá gravando meu áudio aqui certinho Alô. <risos> agora vou vir aqui Ah, não começou, não, beleza É, melhorou Mas, ó, já começando aqui, você vai ter que ver uma missão primária Show? Missão primarinha, você vem cá e coleta Missãozinha Só não ficar piscando ali toda hora Daí, ó, missão de recarga Quando você faz a recarga, você ganha um crédito coin Daí, basicamente, quando você faz duas recargas Você ganha dois créditos, coin, já ganha isso aqui Recarga de 10 reais Daí, no caso, recarga de 30 reais Você tem que é, fazer seis recargas você ganha seis créditos coin Cada coin desse daqui é avaliado em, um, é, em 10 reais Olha essa recarga aqui de 50 reais que vem um kit Bacufu, Muito top. Mano, olha essa recarga aqui de 100 reais. Vem muita coisa, muita coisa mesmo. Ah, eu tô mostrando a recarga porque muita gente se pergunta: será que tem compensa eu gastar? Será que eu vou ser beneficiado em outros aspectos? Vai, ó, pra você ver essa asa: 130 de atributo. Olha externo: Cavaleira Imperial, 600. Olha essa boia, 300. Potencial prêmio que vai de 300 a 400 de atributo. Tá ligado? Negócio muito bom Essas composição de 150 para você colocar a composição é, Experiência de pedra mágica Que no caso é pra você upar as pedras Já vem 100 Essas recarga aqui Tá muito, muito boa, mano Na moral Mas pra você que não tem condição o entendo do seu lado também Então você pode vir aqui Fazer as missões Você gosta de fazer missão Você pode focar aqui, ó, cara ó. Tem muita missão mesmo Você vai curtir Então as missãozinhas aqui da Terna Pra você ver, ó Totalmente free De 400 de atributo Ó se aqui é Fugura de signo dá um pet de ataque de 600. É, não um pet novo <risos> que no caso quer é ver o ataque da rena de quatro estrela beleza vamos vir aqui um, tranquilo ó Vou, esses esses negócios aqui, galera. Ó, vocês vão juntar esses feijão vai trocar para o é, ponto de resgate. Vou mostrar para vocês como que vocês vão pegar. Tem missão de. Tem um evento aqui de troca e tem evento aqui para vocês pegar. Mas eu vou mostrar todas as missões que tem. Ó, tem muita missão mesmo. time do Flamengo, do Corinthians, é o único servidor que tem esses é, escudo do Brasil. Asa. Vamos <risos> Daí aqui está o nome da missão: Canarinha Azul. Não, muita missão de consumo, cara. Roupa de pet, ó. Tem roupa de pet 380, mas tem roupa de pet melhor. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é recarga também. No caso isso aqui, dá 350 para você pegar essas três armas ou escolher uma. Não sei ainda, mas enfim, ó. Isso aqui é para você querer pegar. Olha o equipamento de pet, arma do Matias. Muito top. Beleza muita coisa isso aqui é para ter 50% de desconto ou 25 acho que é 25% não é 30% aqui ó tá aqui na frente 30% ó figura baú de figura hum, beleza isso aqui é recarga não recarga não é isso aqui é acumulativa né missão de consumo missão de consumo também e por aí vai indo, beleza. Tem uns turn topzinhos aqui pra poder pegar. as coisinhas da hora aqui ó. Só as missões top. Mas enfim, você entrou aqui no servidor. Você pode vir aqui no retorno. Que no caso é as missões, ser... não, missão não, evento. Pode coletar do primeiro. Eu sou, é, eu sou fiel. Se, se quer é um mistério por enquanto, é, evento de conexão. Você precisa do código, mas no caso eu não vou pegar ele agora. Eu vou pegar ele depois. Então o evento aqui, ó, hashtag 2 Pode coletar Então o evento de troca, como eu falei pra vocês aqueles, Aquelas coisas que tá dando Olha lá, você ver, ó, na missão vou mostrar aqui pra vocês Não. Essas coisas aqui, esfera Isso aqui é pra fazer fusão Vou mostrar daqui a pouco pra vocês ah, O que mais que eu tenho pra mostrar aqui Não, feijão, de, é, feijão dourado se troca pro feijão de resgate Cadê o feijão de resgate, beleza E... Essa bolha aqui, ó Esfera amarela do diabo Você troca por Esfera do dragão Tranquilo Nisso Você pode vir aqui no evento de troca No evento de troca A estrela serve para pegar esse kit aqui de terno Olha lá olha Os atributos dele E fora que vai ativar nas figuras. Beleza Esse aqui também é fugura né? Você vai pegar ponto de resgate Tem que pegar mil No caso aqui você tem que pegar 1.200 para duzentos Pra pegar aqui Ó O kit completo do Dragon Ball né vai ser figura também na quarta aqui, eu deixei sem opção porque quer ver, no caso não, não tem nada para colocar ainda. Mas em breve tá, terá sim. Mas enfim, vamos lá. Vou querer começar minha evoluçãozinha aqui básica. O top 1 tá com, acho que nível 49 com 18k de atributo. Não tá uma coisa inalcansável porque VIP, os VIP tá que ver, tá da hora, mas não tá quer ver, que ver é aqui negócio extrapolado. Então o cara tem de upar. É de upar mesmo XP é uma coisa bem rara aqui no servidor Então se você juntar, tá valendo 50k o XP Então tá bem da hora, na moral Mas vamos começar aqui Já pegando que ver Ó, tem a membro Vamos colocar membro de ouro, porque ela é mais forte Não, mais forte não, ela tem mais dias Vamos colocar esses anelzinhos aqui Mas é uma evoluçãozinha bem básica Tem boot pro PVP, tá ligado galera? Tem EP, é, GVG equilibrado PVP equilibrado e dobro de cupom. Enfim, vamos colocar aqui, ó. As coisinhas que vem, Que vem muita coisa mesmo. É tranquilo. Ah, uma coisa que eu ia mostrar pra vocês antes que eu me esqueça. Que no caso é a fusão. A fusão, aquelas esferas lá, serve pra isso aqui, ó. Você vem aqui nos outros. Deixa eu subir aqui pra cima. Opa, acho que é... Aqui, ó, a Começa da Ibrama do Recruta 30 esferas Pra Ibrama Daí você vai indo, Vai juntando Vai juntando Vai juntando Vai juntando Vai juntando Isso aqui não tá mostrando Mas é... Acho que é 350, mais ou menos Vai juntando até chegar na última Que no caso ver é a medalha mega ela dá da 500 de atributo E já tem perco, é Vocês acreditam nisso No meio-dia que eu lancei Os caras é viciados já pegou Mas enfim... Daí aqui, isso aqui é o fragmento Vou fazer um bumerangue aqui permanente, topzinho E é isso galera Vamos aqui, vamos devagarzinho Tranquilo Agora eu posso fazer o seguinte Vou pegar, ó, figura. Tem figura aqui pra vocês também Muita figura mesmo então, Vamos ativar isso que tá dando pra ativar Tem figura de arma aqui também Ixi, eu não vou ter Vou ter de fazer pvp Ó, tem essas figuras de asa. Ó, quantos que dá de atributo essas figuras de asa? A vamos pra caralho. Né? E tem essas aqui também que é armador. Ó, as mais fortes que tem aqui no jogo. Pokémon. A arma VIP também é bem forte. naquela aquela asa lá. Enfim, vamos lá né? Acho que evolução assim, pra falar a verdade, eu não vou conseguir fazer. Vou ter que esperar um pouco. Vai ser mais pra mostrar o que, que vem. E fazer uns PVPzinho Aí no próximo vídeo eu já garanto a evolução Melhorzinha E comenta aí embaixo aí, vocês preferem o servidor mais hard Ou preferem o servidor Tipo assim, com os itens editados e tal Porque eu quero saber isso aí de vocês Será que o homem tá bom na mira? Vamos ver aqui O boot tá um bicho mesmo Mas vamos ver se tá Tá dando o dobro de cupom Acho que não é esse horário, é das 11 horas mais ou menos Galera, se tiver alguém disposto a upar essa continha aqui pra mim Daí nós negocia, mano Mandar as recarguinhas pra você Daí nós vê certinho Então fica ao seu critério, se você quiser querer ver Eu vou, tipo assim, catar as coisas, fazer missão pra mim Daí pra mim só fazer vídeo com ela, fica ao seu critério Entra em contato comigo no WhatsApp, que o link tá aí na descrição também do grupo e é isso Além de você pegar aquelas estrela aqui na missão Você pega elas nas cartas também Beleza O bootzinho tá achando até rápido, né, cara? Gostei Ó, 10 casinhas de cupom Já vou ativar a VIP aqui, ó Beleza eu vou ativar também isso aqui, ó que vai dar uma... Possibilidade... É um pouquinho mais caro Mas depois eu ativo Enfim, galera É basicamente isso, mano O vídeo... Se vocês apoiaram com muito like, eu vou trazer vídeo de evolução, eu vou pegar firma aqui nessa evolução, vou trazer evolução explicativa, narrativa, de uma forma que você entenda e consiga upar sua conta. Então deixa muito like que você vai ver a evolução que essa conta vai ter. E vai ser totalmente free, sem acesso a nada, basicamente é acesso só apenas às coisas que é liberado os free aqui dentro do servidor. Vai ser determinado que ver um foco muito nela, tá ligado? Então, mano, por favor, deixa muito like, o mais essencial de tudo, vem jogar o servidor, porque o servidor tem constante mu é, mudança, tem que ver muita evolução no servidor. Mano, a gente ajeitou aquele bug das cartas, ajeitou o bug do correio, cara, muita coisa que a gente arrumou. Então, eu preciso da sua presença pra que fazer esse servidor crescer. O servidor tem muita que ver, é, possibilidade de ser um servidor original e grande, mano. Então, preciso de você, tá, tá ligado? Então, vem cá jogar, fechou? E é nóis.